Oxalá mandou, mandou eu pedir, mandou implorar Oxalá mandou, mandou eu pedir, mandou implorar E oferecer uma prece pra Deus ajudar Meu pai Oxalá é rei do mundo inteiro Meu pai Oxalá é rei do mundo inteiro Uma rosa branca pra deixar o mundo mais Oxalá mandou pedir, mandou implorar Me ofereceu uma prece para Deus ajudar Meu pai Oxalá é o rei do mundo inteiro Mas meu pai Oxalá é o rei do mundo inteiro Uma rosa branca para deixar o mundo mais bonito Oxalá mandou, mandou pedir, mandou implorar e oferecer uma prece para Deus ajudar meu pai Oxalá é rei do mundo inteiro Uma rosa branca pra deixar o mundo mais bonito Oxalá mandou, mandou pedir, mandou implorar E ofereceu uma prece pra Deus ajudar Assim seja, salve Oxalá